Salve, galera! Beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro, Locard, e hoje para fazer uma convocação para vocês. Amanhã, terça-feira, 8 horas da noite, vamos fazer a nossa última live de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vamos jogar a última dungeon, que na verdade é o castelo do Ganondorf, e finalizar essa aventura de uma vez. Beleza? Então é isso aí, todos convocados, espero contar com a presença de todos em peso amanhã pra essa live que promete ser simplesmente sensacional, tá legal? Então é isso aí galera, até amanhã 8 horas da noite com mais live de Zelda, a última live de Ocarina of Time, e vem muito mais coisa aí no canal galera, vocês podem ter certeza, então aguardo vocês amanhã, beleza? Valeu gente, tchau tchau!